Fala, fala, galerinha! E aí, é eu sou o Norberto Carol. e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio falar aqui sobre algumas adaptações literárias para filmes que queremos muito ver em 2017. A gente decidiu escolher três, cada um falar três aqui que a gente quer muito. Sim. Porque a lista não é pequena, então a gente já sabe vai ter muita adaptação, mas vamos ao o que interessa, porque o primeiro filme que eu quero muito ver é Antes Que Eu Vá. Eu já falei sobre esse livro aqui, mas ele vai contar a história de Samantha, que é uma menina que ela vai morrer, certo? O livro começa assim, ela já morreu, vai, vai, vai morrer. E aí ela tem a chance de reviver o último dia da vida dela e fazer umas pequenas mudanças que vão, né, ter consequências futuras. E aí o um livro é muito sobre isso, é sobre a vida, é sobre essas pequenas coisas que a gente faz, que elas têm consequência e gera muitas reflexões. O filme não tem um elenco assim muito conhecido, mas a protagonista vai ser Zoe Dutch, acho que é assim que fala, mas ela fez Academia de Vampiro e 16 Luas. Eu dei uma olhada no trailer já e eu acho que vai ser bem adaptado, não sei como é que eles vão fazer, mas eu achei que vai ser bom. Estreia, acredito que dia 3 de março, se eu não me engano, então tá, e tá em cima, tá? Já, já tá aí pra, pra sair. Pra Eita, sair. já é dia 28, é, semana que vem. É, essa semana, nessa no caso. Essa semana. É. Um filme que eu quero muito ver em 2017 é de um livro que eu li há pouco tempo E é o primeiro de uma trilogia, a trilogia do Bastan, que vem de um livro, no caso, espanhol E é O Guardião Invisível, baseado no livro de Dolores Redondo Que eu já falei aqui num vídeo de leituras há muito tempo atrás Uma menina é encontrada morta às margens do rio Bastan na Espanha E é como se tivessem feito com ela, né, um ritual meio macabro Ali, né, em volta do corpo, em cima do corpo tem o que Peles de animais, pedaços de couro, retorcido. E algumas pegadas estranhas ao redor Como se fosse de alguma coisa que não é humana Pra resolver esse mistério A inspetora Amaya Salazar é chamada Ela inclusive é uma das personagens Desse, desse gênero, né? Inspetora, detetive, policial e tudo mais Mais legais que eu já li até hoje É uma pessoa que eu me apeguei um pouquinho Porque ela sofre muito na infância E ao longo da história os, os medos dela, as preocupações dela Vão vindo à tona e tudo mais E se relacionando com os casos O interessante é que a imprensa local Liga esse crime à figura do Basajal esse, esse, essa criatura é uma criatura mítica, lendária na Espanha, e tá todo mundo acreditando que foi parte disso. Agora a Maya vai ter que ver se isso é verdade ou se não é, e ao mesmo tempo enfrentar fantasmas do passado. Aqueles... É, sempre então. tem essa frase, né? Tô muito ansioso pra esse filme, porque é um filme de produção espanhola, e a gente querendo ou não, não vê tantas produções espanholas assim. O segundo um filme que eu vou comentar aqui, eu descobri enquanto estava pesquisando pra fazer esse vídeo. Minha gente, ninguém já preparado. Ai, eu. meu coração já parou agora. Ai porque? meu Deus. Vai ser o sentido de um fim, vai ter adaptação e já, já estreou, na verdade, nesses prêmios. E vai estrear no cinema. Na verdade, vai estrear nos Estados Unidos, agora em março, também acho que dia 10, se eu não me engano. Gente, ai, que, que livro! Que livro! A gente já falou sobre ele aqui. É um livro muito bom, vai contar a história de Tony. Na verdade, vai contar a história dele a partir de umas lembranças. E aí mostrar que 40 anos depois, algumas coisas, né, ficaram meio pendentes. Pendentes. Também vai trazer muitas reflexões sobre a memória, sobre o que é a memória, sobre como ela é relativa, né? Você pode lembrar de uma coisa de um jeito, ou eu vou lembrar da mesma situação de uma outra maneira. O livro é super curtinho, mas é um livro muito bem escrito, nossa, sem palavras, pra esse livro. É. Tanto que ganhou o prêmio, né? O membro que faz. É, exatamente. O filme vai trazer no elenco Charlotte Hamplin, que é a protagonista de 45 anos, que a gente viu há algum tempo. Vai trazer Emily Mortman, que é do elenco de The Room, que eu amo. Caramba, The Room era muito bom. É, exatamente. Bom. Vai trazer Jim Brodman, que Harry Potter, né? Que faz o personagem de Horace. E uma coisa interessante sobre o filme, que eu não sei nem se você sabe, hum. mas Julian foi um dos roteiristas, meu querido. Uh, ou seja, <risos> é uma boa adaptação. Ou seja, muito provavelmente vai ser um ótimo filme. O trailer tá muito bonito. Tá mesmo e, e traz justamente essa questão da... da Questão da volta ao tempo, de memória e segredos. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Ai, de verdade. Que, que não é um livro muito conhecido, mas que as pessoas deveriam ler. E também não é uma produção americana, então vai ser uma coisa bem inglês aí. Acho que vai ser bom. Próximo filme eu também tô muito ansioso pra ver Porque é de um livro que eu li há muitos anos Quando eu tava no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio por ali Que é A Cabana A filha de Mackenzie, nesse livro e consequentemente no filme Foi morta e encontrada numa cabana O pai, né, Mackenzie, tá muito triste e tudo mais, abalado com isso Quatro anos depois, ele recebe um bilhete Aparentemente, quando ele leu o bilhete, quem escreveu foi Deus Pedindo pra ele voltar pra cabana Que é tipo o cenário do momento mais triste da vida dele E ele, ai, ah, não quer e tudo mais, só que acaba voltando quando chega lá, ele leva, não é um tapa na cara, é uma voadora nos peitos, é uma bomba, é tudo. Porque esse livro vai tratar de, de uma questão muito interessante de ser abordada e que muitas pessoas às vezes se perguntam quando acontece alguma coisa na vida delas, que é, se Deus é tão misericordioso e tão cheio de bondade, por que ele deixa acontecer certas coisas com as pessoas que a gente ama? E as respostas que ele recebe de Deus nessa cabana... Ai, eu tô me arrepiando todinho. Ui... <risos> Fica mais interessante ainda porque Deus nesse filme vai ser Octavia, Octavia Spencer. E pra quem não sabe, ela é aquela atriz maravilhosa de histórias cruzadas de hidden figures a bicha é destruidora ela humilha porque além disso o personagem principal Mackenzie é Sam Worthington que ele fez Avatar, Hacksaw Rage e Everest Everest é aquele filme super antigo 2005 e é só isso mesmo são os motivos pelos quais eu quero ver terceiro e último filme que eu quero muito ver é tudo e todas as coisas que vai estrear em maio e a gente também já falou sobre esse livro aqui mas é a história de uma menininha uma menininha não né uma garotinha, jovem, uma jovem, é uma jovem que ela tem, eu não vou lembrar o nome da doença, mas ela tem basicamente alergia ao mundo, e o único contato que ela tem, assim, humano é com a mãe dela, que é médica, e é enfermeira e ela tem um aulas online e tal, vive numa bolha, só que aí acontece que Ollie vai morar em frente à casa dela, e eles acabam interagindo através da janela, de longe assim, internet, e aí ela começa a fazer alguns questionamentos sobre a vida dela e sobre tentar ter uma vida longe dos olhos da mãe, uma coisa interessante sobre esse filme é que ele vai ser protagonizado por Amanda Stenberg, que é quem? Rule de Jogos Horados. Ai, maravilhosa. Como é fofinha. Exatamente. Só que ela cresceu, minha gente. Cresceu sim. E, ok. Sim. E vai paz, estar maravilhosa. Quem vai fazer Oli vai ser Nick Hobson, que fez Kings of Summer, que também não é um filme muito conhecido, mas que eu amei. Meu Deus do céu, eu amo esse filme. Amo. Quem não viu, vejo também. Terceiro e último filme vai ser lançado no dia 13 de outubro deste ano nos Estados Unidos, é The Snowman. O famoso Boneco de Neve, baseado no livro de John Nesbo o qual eu cansei de falar e vocês cansaram de já ouvir falar aqui nesse canal. É. A história vai se passar num mês muito frio em Oslo, na Noruega. Tem essa família, né? O cara, o Harry Hole, o detetive, e a mãe e o filho em casa. Aí de repente a mãe tá lá na cozinha, não sei o que, e o filho chega e eles olham pela janela e tem um boneco de neve tipo virado pra eles, com um cachecol rosa amarrado no pescoço lá no jardim da casa deles. Aí o pai chega e eles falam: Nossa, que bonito o boneco de neve que você fez coisa legal, muito criativo você, a gente tá no inverno e tudo mais. Só que ele vira e fala, o quê? Não, eu não fiz nenhum boneco de neve. O que é que tá acontecendo aqui? Nossa, então o que é aquilo ali? Fica o mistério no ar, né? Ele vai descobrir que esse boneco de neve é uma marca registrada de um serial killer que tá agindo Eita. na Noruega e que esse cachecol que tá enrolado é um pertence de uma das vítimas, da vítima mais recente Eita. no caso. Esse é um padrão recorrente que deixa a gente muito nervoso ao longo do livro Eu nunca tive medo de um diabo de um boneco de neve como eu tive lendo esse livro, minha gente Espero que esse filme corresponda a todas as expectativas que eu tô colocando em cima Porque às vezes o livro é mais ou menos, só que o filme cria aquilo que você tá imaginando e fica muito bacana É que treta, viu? É treta grande <risos> o elenco desse filme também é muito legal, quem interpreta Harry Hole, que é o protagonista, é Michael Fassbender que também fez 12 anos de escravidão que é um filme que concorreu ao Oscar J.K. Simmons, que é aquele senhorzinho que participa também de La La Land muito e bom. de Whiplash dois filmes muito bons além deles dois, a gente tem Charlotte Gensburg, que é quem faz eu acho que ela foi mais conhecida pelo papel dela em nifomoníaca, é. e Jamie Clayton de Sense8, aquela pessoa maravilhosa que a gente já ama desde sempre eu vou querer colocar aqui um extra, porque eu não li o livro, mas eu quero muito ver The Circle, que vai ser protagonizada por ninguém menos que Emma Watson, que está para estrear também esse ano. E fica aí, ó, só uma diquinha. Porque, meu Deus do céu, eu quero muito ver esse filme. Além desse, tem outros filmes, né, que vão ser lançados, que as pessoas falam bem dos livros, e a gente fica na expectativa como Os Três Porquês, Deuses Americanos e It, A Coisa, de Stephen King, que vai ser lançado em setembro nos Estados Unidos. Deixa aqui nos comentários qual filme você tá muito ansioso pra ver em 2017. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho pra receber as notificações e ficar ligado no que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu! A história desse livro... Vou falar do livro porque no filme eu não sei como é que foi adaptado, né? O que é que? Não, se tu, se quem, se tu, tu falar, falar de de novo pouco? não, cara, porque não precisa não. não, preciso, não. <risos>